Não, você não vai poder ficar com as bicicletas, você deverá entregá-las ao partido como sobra não financeira de recursos de campanha e o partido vai te dar um documento, um comprovante do recebimento dessas bicicletas para que você junte na sua prestação de contas. Assim como as bicicletas, qualquer bem que sobre que você tenha adquirido na campanha, você deverá, entregá-las ao partido como sobra não financeira da sua campanha. Um grande abraço.